Fala galera, beleza? Felpon aqui hoje, guys E hoje aqui, estou aqui na minha casa nova Que logo, em breve, lançarei um vídeo pra vocês mostrando ela E, guys, é isso Vamos aqui no K-Drop, vamos abrir mais umas caixinhas aqui, galera Vamos comentar a situação é, Eu vou dar uma opinião pra vocês Do que eu acho que vai acontecer com a MIBR Que eu acho que a galera, que tipo, a galera tá falando do Last Dance aí E tem a org da MBR, tem os meninos que ficaram lá O KNG, o TRK E existem muitas possibilidades que pode acontecer, beleza? Mas vamos primeiro focar aqui na área do ouro aqui do K-Drop a gente começar, galera, mostrar para vocês aqui que o ouro grátis aqui é uma forma de você também ganhar uma chance de conseguir, sei lá, abrir uma caixa, tirar o item bom, vender, abrir outra, fazer lucro. Já teve pessoas que pegaram aqui, pegaram o meu código. Lembrando que o meu código é Phelps ele dá 55%, cinco 55%, 55 centavos de dólar para você poder abrir aqui Qualquer caixa nesse valor, mais ou menos. Se você ganhar o um item, você pode vender, revender, ganhar outra. Tem gente que saiu com um dólar aqui. Começou com um dólar, saiu com 80, com 80, 90. Então, aproveita, galera. Meu código aí. E aqui também tem a área do ouro grátis. Que que é a área do ouro grátis, galera? Você coloca seu e-mail, segue os caras no Twitter, pai. Você vai ganhando essas moedinhas aqui. São as tarefas K-Drop, beleza? Com isso, você faz o que, galera? Você vem aqui da área do ouro e com isso, você pode abrir essas caixas. Entendeu? Vamos supor, eu tenho 14 mil aqui. Moedias Golden O que, que eu posso fazer? Não é tipo dinheiro É só as moedinhas dentro do site Aí eu chego aqui e abro uma caixa Por exemplo, essa aqui Com as moedias que eu guardei, beleza? Então você vem aqui Segue os caras, pá Juntou lá, sei lá quantas moedinhas, 500 moedinhas, Você pode abrir aqui um item e pegar e vender por 44 centavos Aí você junta com os outros 55 Já dá um dólar, abre uma caixa mais cara Então existem várias formas aqui do que dá pra você conseguir Beleza, galera? Vamos abrir aqui alguma caixa Vamos abrir a do Deadpool Que é a caixa que eu curto pra caramba E vamos abrir aqui umas três dela E ver que item vem Bora Eu já vou começar a falar da BBR, galera aguenta aí que eu já já começo beleza lembrando que essa caixa é 11 então 30 e poucos dólares 31 é dólares. ficou lá é elas por elas né vamos vender e tentar novamente porque o sistema é top galera é, o site é top tá aí na descrição o site e olha lá pronto 87 dólares, galera Pegamos aqui uma faquinha, abrimos uma caixa aqui Três caixas que deu 30 e poucos dólares E pegamos uma faca de 80 dólares Essa aqui eu vou vender, essa aqui eu vou vender E essa aqui eu vou deixar pra fazer upgrade no final, beleza, galera? Vamos lá, começar a falar da BBR É... Eu acho que assim, galera Os mini... Eu não acredito que vai existir a Last Dance Porque é muito difícil Não é tão fácil assim Ah, vamos juntar, bora Vamos começar com os caras da Face ali pra pegar o Cold Vamos falar com a BBR para pra liberar o Fallen Não é tão fácil porque... São jogadores muito bons e são jogadores caros, entendeu? Então, por isso que não é tão simples você simplesmente ir lá e pedir um empréstimo ou comprar Porque só se a pessoa que for fazer isso tiver muito dinheiro, sabe? Porque se você for comprar ali, vamos supor que tá falando, é o Boiaca, né? Enquanto isso, vamos abrir outra caixa aqui, vamos abrir essa caixa aqui, Strike, e vamos abrir cinco caixas dela, beleza? O Boiaca chega lá e fala assim, o problema não é dinheiro, né? Não sei o que. Mas, cara, juntar os cinco ali, vai. Eu não tô contando o Zelo, porque eu acho que o Zelo não vai querer sair da EG. Os caras tão jogando muito. Ai, meu Deus do céu. Os caras tão jogando muito, o Zelo não vai querer sair da EG. Então, vamos supor que os caras queiram fazer de novo aí as coisas. Eu acho que vai ser uns 1 um milhão e meio de dólares aí, pra juntar todo mundo, assim, na LG, né? Nossa, mano, se pega essa boy aqui, vender e vamos abrir de novo. Então, eu acho que um milhão e meio de doleta aí. Fora os salários, que vão ter que ser altos. Então, tipo, eu acho que não é uma coisa tão simples, assim. E tem que ser uma organização muito rica para poder fazer isso, eu não sei se é a LG, é, fica aí, eu acredito que não vai acontecer, né, mas assim, o que pode acontecer com o futuro da MBR? eu acho que a MBR se si, não vai sair do Counter Strike, não vai deixar de ter time dentro do Counter Strike, eu acho que eles vão querer criar outro time, Nossa, tá indo esse de, desse valor aqui, eu vou abrir a última vez nessa caixa aqui galera, Strike, eu acho que é a última vez, é, eu acho que eles vão querer continuar tendo time, guys, eu não sei o que vai acontecer exatamente com o KNG, com o TRK, eles estão sob contrato, aqui já deu bom, Deu duas Battle Scarred. Não, uma Battle e uma Pô, não tá indo muito bem aqui, né? Mas por enquanto eu ainda não tô tendo prejuízo. Peguei uma faca. Vamos abrir outra aqui. Depois eu vou. Olha essas caixas aqui, galera. Olha essas caixas. Vamos abrir essa serpente aqui de 70 dólares. Então, galera, eu acho que talvez um deles pode continuar no time. Ou os dois também não continuem. E a BBR queria fazer um novo time só com garotada. Então, eu acho que a organização em si vai continuar no jogo, só que eles vão continuar pro ano que vem. É, é tipo como se fosse uma reestruturação, né? Vamos começar lá de baixo, vamos pegar meninos. Aqui, eu tenho. Eu te... Ai, meu Deus. Que prejuízo de 50 doleta, Leta, guys. Vamos lá abrir mais uma dela pra ver se a gente recupera. Então, é isso que vai acontecer. Agora, o resto, assim, eu acho que é... Ai, para, para, para, para, para, para 193 dólares, galera, abri uma caixa De 67 dólares e peguei uma WP De 197 dólares, vou deixar ela aí Pra upgrade, beleza? Vamos abrir Outra caixa aqui, que eu acho que é a parte da, das caixas Caras já foram, vamos aqui uma aqui embaixo uma vamos abrir As caixas da Knives aqui, vamos ver se vem uma faquinha Boa, e em relação ao resto Dos jogadores que foram quicados, né, que foram Tirados pela organização, tipo o Fale Eu acho que o Fale, por exemplo, caberia muito bem numa phase é, eu não sei se essa história do Nico É real ou não, eu acho que o Fer Taco também caberia, tipo, numa cloud aí Que tá sendo montada Galera, abri uma caixa de 90 e poucos dólares Peguei uma faca de 274 Dólar. dólares É muito lucro esse site, galera Esse site é bom, galera Entra aí na descrição, usa meu link Vai vai indo, vai indo É, é, é tipo assim, eu nunca recebi tanto feedback bom De um site é, de tantas pessoas falando que, ah, usei seu código, eu fui pra 72, usei seu código, na stream a galera fala isso, então usa lá, galera, que é importante. É, essa caixa aqui já abri, já tirei o lucro, eu acho que não vai vir outra faca top, então vamos, vamos, vamos parar de ir nela, né, galera. Eu acho que o code, o code não, o Taco e o Fair podem ir pra uma Cloud9 qualquer, ou qualquer time gringo que os cara te, teria espaço, né, o Dead também Então assim, eu acho que vai acabar acontecendo que eles vão se espalhar, é, eles não vão, eu não acho que eles vão, não vai acontecer, não, acho que não vai acontecer o Last Dance mas, pode, mas tudo é possível, existe uma chance mínima, mas acho que é muito mínima, galera então. Ai, que que é isso? 12 dólares, mano? Cadê, o... Por que eu paro numa Huntsman Knife Marble Fade aqui? E mais, eu torço por, pra que se juntem, né? Pra voltar a ter os auge, porque os meninos merecem. Os moleques jogam muito, tá ligado? Mas eu acho que hoje em dia o CS tá muito burocrático, sabe? Você pega qualquer. Mano, moleque tem 15 anos, jogou bem ali um, um campeonato amador 20 mil dólares disso 20 mil nossa, caralho, 20 milhões de reais de multa, tá ligado? Tipo, uns negócios absurdos hoje, tá, hoje em dia Imagine e fala aí que, é, mano, o cara tem uma, um marketing por trás assim A imagem dele é gigantesca, a skill, tá ligado? Então, tipo, mano, é, é muito complicado, galera Vamos ser sensatos, mas é o que eu acho que vai acontecer A BB vai botar um novo time, eu acho que esses meninos vão se separar Vão ir pra cada um, pra cada é, um time, né? Mas... Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Seja sensato. Você digita aí no comentário aí, galera. O que você quer que aconteça e o que você acha que vai acontecer, beleza? E aqui eu, bom, abri várias caixas aqui. Mostrei pra vocês a área do ouro aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aqui o sistema de upgrades upgrader aqui, ó. Você vem no upgrader aqui. E vamos lá, é só mostrar como é que funciona aqui Tem umas faquinhas lindas aqui Vamos pegar essa Shadow Legas aqui E tem as opções de 1.5 vezes mais, 2 vezes mais, 5 vezes mais Eu vou no dobro O dobro é o que? É, é o dobro do valor da faca Aí nós escolhemos uma faquinha mais bonita aqui E conforme for aumentando o preço A porcentagem diminui Aqui como é o dobro praticamente, fica quase 50% né? Vamos ver se dá bom pra nós Deu bom para, né? escorrega, deu bom. Agora eu vou dar um exemplo pra vocês, galera. Pegamos aqui uma Good Knife Fade top, lindíssima. Eu vou pegar esse item aqui porque eu não quero... É... Eu Não quero perder Lembrando que dá pra você adicionar agora dois itens aqui no K-Drop É né? uma parada que eu pedi pros caras colocarem Porque antigamente se você colocava um item, tinha que ser item por item Aqui dá pra você adicionar dois Agora eu vou tirar a good, vou pegar esse aqui e vou adicionar pra vocês Isso aqui é cinco vezes mais Cinco vezes mais o preço dessa arma 50 doleta aqui Aí você pega, sei lá, uma arma de 60 Como é cinco vezes mais, a porcentagem diminui Então conforme você vai querendo apostar mais alto Menos chance você tem de conseguir Mas se você consegue, né meu querido Aí ó, olha lá, olha lá, olha lá Porra, velho, tô falando. Você consegue ganhar cinco vezes mais. Então, galera, aproveita. Aqui é super simples, tá ligado? Você faz o upgrade aqui com a porcentagem é, que você quiser. E vocês viram aqui que esse vídeo eu lucrei pra caramba, né? Você vem aqui nos ativos itens, né? Os itens que você tem aqui. E, por exemplo, você quer acomodar pra sua Steam, você só vem aqui e coloca Collect. Que eles vão lá, vão pegar no marketing, vão pegar mandar a proposta pra você e vai chegar na sua Steam, beleza? Então esse foi o vídeo, esse aqui foi o vídeo mostrando o K-Drop mais uma vez, fazendo um videozinho full aqui pra vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal e essa foi que chegou a minha opinião da MBR. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, o que você quer que aconteça. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou, é nóis.